Vou pegar uma bang aqui, pegar uma smoke. Que vai ser rush B. Vou fazer uma brincadeirinha aqui no bomb 7 B. Pra cá, hein, a brincadeira. Vou tentar dar uma marotada. Acho que é B. tá é meu, pega a costa. O que aconteceria se alguém tivesse acesso a 100% de sua capacidade cerebral?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 Acessando o site pelo link da descrição, fazendo qualquer depósito com o cupom DOG, você pode preencher o formulário e participar do sorteio de dezenas de facas e uma skin extremamente rara. KIDROP.com, segue a do cachorro. Boa noite, boa noite. Oi, boa noite, boa noite. <risos> Brasileiros agora, rapaziada, pelo nome. Bora, bora. Vambora então, faz uma smoke aí. Céu, liga o microfone aí e fala alguma coisa pra você. Se... Tem como não ouvir? Mas ó, dois na base, cara. Um só agora. Time firmeiro, time comunicativo. A galera ah, quer jogar. Bom. Isso importa e importa muito, mano. Quer comer? Vambora. Olha o cara pegando o Pix agachadinho, velho. Tô matando o tá? outro. tem cara na volta, tá? tem cara na volta. Volta, volta, volta, volta com o Free. Tá, Vamos Fala, voltar, Fala, galera. Que isso? Falou que tava aqui e ninguém falou Falta, nada. Vamos, vamos fingir que vai ser A e vamos voltar B. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, ó. Agora eu vou lá mesmo, né? É sim. Blood. Que sinistro, cara. Os caras viraram, vai por aí, eu acho, hein? Aí eu oh, ah, Olha a Butterfly sim é doido, hein? Hum, é, gostou, né? Troquei aqui cara, mesmo. Um... Doido, gostou da Butterfly? Ganhei ah, <risos> tá aqui eu mesmo, por favor. Tá doidando essas caixas, velho? Aham. tá Puxou banana, Michel. O que, que você falou, moleque? Temos um plano. Nossa, o maluco tá muito lagado, velho. Meu que tá alto. Tadinho, nem percebi, cara. Bom. Amigo, deixa eu começar a jogar também. O jogo é ser. Linda, vocês jogaram muito. Dropa uma Juice, por favor. Vem atrás, Malp. Malpzinha, apareça, por favor. Valeu amigo o que, que é isso? Outro, outro foi de base Eu é 4, mas não tem problema Tá suave, tá suave O Tô invisível! Tô invisível! Mano, o cara não percebeu, cara. Como assim, velho? Dropei duas vezes a Tech-9 e a AWP. Pode entrar que tá livre, amigão. Pode entrar. Quer dizer, não tá mais grande. O internet tá aparecendo tá no que tá na África. Tá no buraco. Tá no buraco aí, mano. Na esquerda e sim. Vai, embaixo. embaixo, embaixo. Ah, mano, o onde desse cara apareceu, velho. Vamos, galera, vamos ganhar esse jogo aí. Ó, vou passar uma call aí, ó. Puxa, MF, Nip, MF Nip B. Pô, tô lagado, cara, ó. Tá estranho, mano. Sei lá, ficou meio esquisito. MF, galera, MF. Os caras não sabem onde é MF. Vou matar esse alvo aí. Cara, como que eu não morro mano? O cara tá aqui, ó. Pode entrar, pode entrar. Provavelmente tá NF Boa. Tá mais um. Ui! Boa. Alguém é Eu aceito. vamos ao alto, na moral. Sério, é um plantor. Na moral? Nossa, que cara fofo, velho. Rapaziada, gente boa, todo mundo tá o carro Todo mundo tá uma, uma boa aí, vou matar esse cara. Aí. Tem mais um, né? Não. não dá pra ver nada. Ó, dá um, dá um ligue nessa play, rapaz. Bang alto, bang alto, bang alto. Bang alto, bang alto, bang, out, bang, out. bang out. Vou morrer. Rápido, eu não quero morrer. O cara tava à base já. Nossa. Ô, Roxo, vai plantar não, amigão? Tá base. Ah, mano. O cara, o maluco chegou a base e de lá. O mano tá de USP. Pode comer ele. Aonde? Na base, base CT. Na base, base CT. Ixi. Vai, caralho. Aliás, que é bem né, de CT, eu acho. Boa, galera. Mais um round aí pra nós. <risos> <risos> <risos> Fazer uma play aqui, mano. Interessante. ping tá oscilando muito. Eu coloquei nessa é, partida, é, rapaziada, da é Huntsman é. lá do CT. Pra gente ver um pouco lá dentro do jogo também, né? Óbvio, a gente se compara com essa Butterfly, mas não deixa de ser uma faquinha interessante. Uma ali. Tá Tem cara no B aí. Não vou gastar esse aqui, não. até ia é, na cabeça dela, Só que a granada dele vem na minha boca. Oh, Ó, deu um nil nisso. O um tobo, vou. Onde está o cara, velho? E ainda tinha um marotado. Ué? Poxa! O que, que esses caras fez? Ué! Rapaziada, ruxa bem, mano, confia. O XGB é gostoso. O tá normal, Fel, relaxa, viado, é só falar. Mas ninguém segue hum. cal também, hein? Pelo amor, amor de cara, Deus. Cara. Tenta tirar e colocar no computador aí, às vezes funciona, não, mano. Ó, oh, o Michel tá... tá jogando. Vou deixar o Michel ceguinho aqui. Não, não tá só não deixei, deixei o amigo dele só. Oh, ah, tá fácil. Não, fala assim. É porque eu comecei a jogar agora com essa merda, essa internet de favela. fala assim, assim, assim, assim. Olha aí. A é. Legal, mano. Eu gosto dessa girada que ela dá. Eu, eu Acho no um poder... mínimo interessante. Vai é pra um de vocês, né? Eu vou aproveitar aí por mais 5 dias, que é o que resta aí no lock Depois eu vou mandar pra alguém que me chama lá no Instagram, no né? print do vídeo que eu dropei. E ó. Vai ser pra cá, hein, brincadeira. Vai ser pra cá, hein, a brincadeira, ó. Vou tentar dar uma marotada. Acho que é B. Ah, é a nossa. é, a nossa é a nossa. Acho que é. Ah não, é B mesmo. tá meu, pega a costa. <risos> Tchau. <risos> Inacreditável Caraca, esse aqui. Muito, Sai daqui, lagado. <risos> mandou muito. O lá no bolo viu o cara desarmando. <risos> Ele foi plantado no lugar perfeito, mano. O cara plantou no eu, lugar já, perfeito Adorei. Ai, gente. É a jogada mais satisfatória Ai, que você assistiu, mano. Entrando. Agora o A, não acho, hein? Tá B. Eu acho. Eu acho. Oh, é, ah, tá. que... Isso foi lindo, hein? Isso foi maravilhoso. Muito engraçado, mano. E ó. Tem esse lugar argentino, mano. Aparentemente. Olá, manitos. Olha, mora. Não sei se ele me chamou de mano ou mono. Ó, de de lado. Vai, entra aí. Não entra, não. Ah, não quem que vai beijar quem aqui? Su vez, manito. Eu vou cair, vou dominar esse CT aqui, tá então, mais que o limite fazer, vamos clã, esse round aqui nós não perdemos Tome, vou pegar essa USP aqui Vale, é verde eu Não ganham, mais não. ganham, papai, não ganham. Butterfly deu sorte, hein E aí, rapaziada? Tudo bem, manito? Olá, Amora. Como é que é? Argentinos crianças. Vamos ver se as crianças argentinas estão educadas ou não. Olá, olá, manito. Tá boa, gira, Amora. Que? Tem que dizer manito. Me pode dizer, Amora? Que? Que amor. Tem nada que se Galera, entra aí, mano. Entra, entra, rapaziada. Ruxa, ruxa. Olha Lara, a Lara tá jogando. Vou ter que ir pra plantar, né? Meu Deus, tô, tô certo. Vai morrer, vai morrer, amigão. Vai morrer. Vou passar pro ele aqui que vai dar ruim. Olha o Costa matando. Mano, esse smoke aqui quase me ferrou, tá, rapaziada? Não sei porque eu fiz. Eu sei ia pegar o pixel da bomba e só ficar virando na smoke, mas me perdi depois. A gente tava Manitos, vamos rutar. Ah, Jogando para isso, que o que é... Vamos, vamos, vamos, vamos. Ah, consegui dar pelo menos. Gostei, ó. Banguei. Vamos tá ficar Tem que comer pra você ter, rapaziada. Olha a bangueira. Vai, galera. Tem que comer, não precisa ter medo. O importante não é o tamanho da varinha e se a mágica que ela faz. Flash. Esse é o pixel. E quando você escutar o pé plantando, <risos> não tem erro, cara. Não tem erro. Aí deu merda. Errei o pixel. Errei o pixel. Errei o pixel. Algo deu errado. Burro! Burro! não, uma. Pedou uma K. Estou é na K, mano. Estou é na K. Ai, você tá me tirando. Em Brasil, estou é na K, mano. É? Oh. Ó, oh, vou ignorar o CT. Não vou entregar, né? O último tá aqui, eu escutei. Aí, matou. Vamos ser pesada, rapaziada. Ser pesada é nossa. Não tem como perder. Ou tem, né? Quer dizer, às vezes não. Ó, você é pra casa, hein? Tá olhando o quê? O que, que você veio checar aqui, amigão? O que, que você veio checar aqui, amigão? Tirte de, de merda. Eu, fugir agora. eu falei isso, cara. Me agora Ganhou, ganhou esse. Que pegar, tô falando, tô falando, tô falando. Ganhou, mano. O cara caiu, mano. Caiu mesmo. Eu vou ficar aqui, tô nem aí. Vai ficar um x1. Eu vou ganhar no um Ninja Defuse instantâneo. Pode anotar. ó. Peguei esses Smoke lá na B pra ele me Tadinho, tudo é uma patridade do Telefuse, que eu preferi esperar Muito bem. Mas, vou trocar uma Bang aqui, pegar uma Smoke Que vai ser Rush B, e vou fazer uma brincadeirinha aqui no Eu tô daí ou não? Ele vai girar pra dentro. Presta atenção que ele vai girar pra dentro. O que aconteceria se alguém tivesse acesso a 100% de sua capacidade cerebral? Muito engraçado, velho. Você é muito boludo. Muito o quê? Boludo, manito. Agora eu vou ter que ganhar essa partida. Não, não, não, não, não. Não põe a que, que é isso, mano? Estou humilhando aqui, cara. Não fiz nada para esse cara. Parecia para eles não se é terem um Vou aqui de faca na mão. Nossa, olha como ela brilha. Não, gente. Segura um pouquinho mais aí no meio que eu mato os caras. Olha isso. Meu Deus, gente. não entendi esse final. Perdemos rapaziada, essa partida aqui nós perdeu Vou falar a real que essa partida aqui nós perdeu, tá ligado? Não tem como ganhar essa partida O jogo acaba 9 No máximo o um empate ainda tá no duplo. Mano, olha é esse cabeça, cara Meu Deus do céu Tem um arminha aí pra nós? Deixa eu bagar no aqui Nossa, caguei Aqui eu caguei um pouco Esse cara tá marotado aí também Dessa cama que balsa! Ó, oh, olha a responsabilidade, vai tomar também. Bobão ah, Tem que dar o um prefire. O time vai perder esse round. Nossa, passou, passou marotado. Volta, volta e mata, cara. Esquerda, tem... esquerda, esquerda. Mano, você passou marotado sem querer, é só pegar de costas Atrás? Meu, meu Deus do céu. Não tem kit, cara. Defusa. Que assim, contou, O oh, bonequinho ficou todo reduzido